Eu convido você a meditar comigo e escolher, nesse minuto, mandar um whatsapp para as suas células dizendo assim, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu mereço ser feliz, eu estou aqui para ser feliz, então eu peço que você se sente ou fique da maneira que você se sente bem, confortável, pode até ser uma caminhada, e foque na sua respiração vou tocar aqui o sino tibetano e quando eu toco você apenas inspire e expire lento e profundamente imaginando essa comunicação interna sua com as suas células busque lembrar uma situação muito favorável que você viveu sua infância ou qualquer época da sua vida e lembrando dessa situação coloca sua mão no coração e respire como se estivesse respirando através do coração se um pequeno sorriso nos lábios lembrando, trazendo a emoção desse momento para o momento presente e mandando essa informação de alegria de reconhecimento, de amor, de preenchimento você pode até imaginar alguma coisa também, o cérebro não faz diferença se você vive ou se você imagina e aí se conecte nas palavras que eu vou dizer agora para elevar a sua vibração use o som para amplificar a vibração dessas palavras amor alegria compaixão gratidão, cuidado e apreciação, amor, harmonia, inteireza, alegria, paz, gratidão, compaixão, cuidado e apreciação. equilíbrio, leveza e tranquilidade, amor, alegria, compaixão, gratidão, leveza, cuidado e apreciação, e mantém a sua respiração lenta, profunda, tranquila, com essa imagem, mandando essa comunicação para as suas células, para que elas se sintam protegidas, seguras pelo seu amor próprio. Que elas possam produzir as proteínas mais fortes e poderosas que promovem a tua saúde no dia a dia e que te previne de todas as doenças. Mantenha-se respirando, mantenha-se no silêncio e tenha um ótimo dia.